Miri, então você pode ensinar para gente como preparar esse pão asmo, esse pão sem fermento? Sim, vamos lá. Bom, vou ensinar então como faz o pão asmo, tá bom? Aqui eu já passei um álcool. Então, ó, três colheres de sopa de azeite, uma pitada de sal e 100 gramas de farinha. Então eu coloco a farinha, o sal, o azeite... Dependendo da farinha, precisa colocar talvez mais uma colher de sopa de azeite, porque ele deixa o pão um pouquinho mais macio, porque esse pão ele é sem fermento. Eu coloco para finalizar o pão água gelada, tá bom? E eu vou colocando água até dar o ponto. Tá vendo? Ele está começando a dar o ponto para poder esticar, tá vendo? Agora eu vou colocar filme PVC para abrir o pão. Você pode colocar tanto em forno quanto em forninho. O forninho, eu particularmente, eu acho melhor para assar por ser mais rápido, e assa de uma forma mais igual. Aí eu vou só tirar as bordas, mas para caber na forma... Mais ou menos 180 graus. Aí tá ligado em cima e embaixo no folhinho. Ficou mais ou menos 20 minutos a 180 graus. Aqui nós temos um suco de uva integral, que não precisa ser alcoólico. Se você gostaria de compartilhar alguma outra receita a respeito do Palmasmo, compartilhe com a gente. Falou!